Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Cheguei. Olha como eu estou, do ritmo de carnaval. Toda de Dorothy, da Magico de Oz. Só pra conversar aqui com vocês. É... Eu vi que vocês ficaram bastante curiosos sobre outras experiências que eu tive. Contar outras histórias. É... Mas eu não sei se vai ser tão impactante quanto a primeira. Mas eu vou falar, né? Já que vocês me pediram. É... Começando, 1. Um, muita gente ficava em dúvida de onde eu era e perguntava "Amigo sara? Amigo sara? Amigo sara? Oh, Brasil sara? Então, a maioria das vezes quando eles veem o negro eles pensam que essa pessoa ou é da África ou então dos Estados Unidos. E ficavam chocados quando eu falava que eu era do Brasil Teve uma senhora que falou oh, Mas tem negro no Brasil? Aí eu falei ah, A maioria da população brasileira é negra Aí ela ficava oh, Eu é Aí ela, mas como eu? Mas como Porque? Aí eu sempre explicava a historinha né, De que Portugal matou um bocado de indígenas sequestraram os negros E aí deu no que deu a mesma coisa sobre a língua. O outro me perguntava, mas por que, que você não fala. Por que, que o Brasil não fala uma língua é, específica? Por que, que vocês falam português? Aí eu explicava a historinha novamente. Por que se deu dessa forma? Por isso e aquilo, aquilo outro. E a galera ficava. Oh, então é. Eu acho que a maioria das pessoas que não tem muito conhecimento sobre o Brasil ou pensam que a gente fala brasileiro. Ou então que a gente fala espanhol. É. Ou um ou outro. E tipo, eu consigo compreender por quê. É realmente estranho a gente não ter uma língua específica. Se fosse, se fosse especificado do Brasil seria o tupi, né? Mas sobre eles ficarem chocados que tem negro no Brasil, também não me surpreende porque é o que passa na televisão. O que é que a mídia brasileira vende? Vende só as... Mulatas, tipo exportação. Mulata, tipo exportação, que é aquela, né? Do carnaval, que samba, que tem um corpo estrutural. Então, essa é a imagem que eles vendem. Mas, normalmente, a imagem das mulheres que vivem no país é as brancas. Porque, na televisão, quem são as protagonistas? Pois é. Então, assim, eles vão generalizar, assim como muita gente. Ops. Assim como a gente. Ah, é... Eu digo, no geral, acaba generalizando algumas coisas. Pensando, será que as coisas dos dramas são reais? Será que a maioria é assim? E às vezes a gente acaba generalizando e não tem nada a ver. Só uma coisinha ou outra, mas não tem nada a ver. A gente acaba generalizando, imagine eles né, vendo na televisão tudo branco, a maioria é branco. Como, como personagens secundários, um ou dois negros, um, raramente. Então eles vão pensar que o Brasil todo é branco. Então, eu não fico chocada com isso, não fiquei chocada com isso, nem ofendida, porque eu sei que é a mídia que vende, né? Infelizmente. Mas eu tô eu tô pra isso, né? Eu fui, botei minha cara no sol e quanto mais gente vier me perguntar sobre isso, eu respondia. E aí, essa diferença de uma pessoa chegar pra você e perguntar com educação, não chegar metendo a mão do seu cabelo, chegar chorando com a cara de que você vai ter, tá entendendo? E vou responder, vou dar algumas respostinhas, porque não é minha personalidade Muita gente manda mensagem falando Você tem que se controlar, você tem que ser mais... Porque eles não podem pensar que todos os negros são... Gente, quando uma pessoa é ofendida, ou quando um amigo, ou um colega, qualquer pessoa te ofende Você fica pensando nisso, é Ai, não vou responder porque eu não quero ofender ele Gente, vale pensar pra pessoa. Pessoas têm personalidades diferentes e pessoas reagem de formas diferentes. E ainda mais com a minha carga, o meu embasamento, sabe tudo que eu passei na minha vida? Quase ninguém tem conhecimento. Provavelmente ninguém aqui no YouTube tem conhecimento disso. Então, fica difícil. você chegar e falar assim, ah, você tem que se controlar. Se a pessoa tá chateada, a reação, toda ação tem uma reação. Então, assim se a pessoa fica chateada, tem tempo uma resposta não é mesmo então se a gente chega pra falar ah, você não tinha que ser agressiva que, na verdade eu não fui agressiva em nenhum momento é, eu só respondi na verdade a, as meninas é, que estavam me olhando com a cara feia fazendo uuuh, uuuh, pra mim né e elas realmente não entenderam o que eu falei então mas a maioria das vezes quem, quem se deu conta da situação foi um coreano então a gente pode pensar se um nativo tá achando que tem algo de estranho então... que conhece o comportamento das pessoas que vivem ali então realmente algo não está certo e eu acho muito estranho tipo é, brasileiro atacar brasileiro sendo que é uma história que eu contei, uma história que eu vivenciei então muita gente me atacou sem ter visto nem a reação Dessas pessoas sem ter visto sem ter ouvido o tom da, da forma como elas falaram, as caras, os gestos Mas me atacaram porque eu estava falando sobre coreanos Então a gente tem que rever esses conceitos aí, sabe? A gente tem que né, se colocar no lugar do outro Ainda mais quando é um brasileiro, né? Porque a gente sabe que pode acontecer com a gente também Tá entendendo? Então, eu acho muito estranho Eu, tipo, eu tive muito, muitos amigos coreanos que tiveram muita empatia comigo E a maioria daquele YouTube também teve muita empatia Mas essa pequena parte eu acho muito estranho Porque não, não são coreanos São brasileiros e se tiram ofendidos com algo que eles não tinham nem a ver Então eu achei meio, meio confuso né meio, meio confuso de verdade Aí eu perguntei a algumas pessoas assim, se tivesse essa situação assim, que brasileiros olhassem diferente pra, pra, pra um asiático e eles te contassem se você acharia que tá tudo bem porque o brasileiro é a cultura deles ou você se sentiria mais empatia pelo, pelo asiático que tá sofrendo? Ele falou, obviamente, pelo asiático que tá sofrendo, porque isso poderia acontecer comigo. Então, assim, bora refletir, tá bom? 2. Outra situação que acontece muito na Coreia do Sul e não tem muito a ver com etnias não, tá bom? É que existe uma guerra não declarada ou declarada entre a nova geração e a geração passada. É, gente. Os jovenzinhos e as harmonies, os haralogis. É. Por quê? Vocês sabem que existe a cultura, que é uma, uma cultura da hierarquia na Coreia. Então, os mais novos precisam respeitar... Devem respeitar os mais velhos E muitas pessoas mais velhas elas acabam se aproveitando dessa situação E elas acham que que elas podem fazer o que elas quiserem Que não tem que ter consequência É parecido com o que aconteceu comigo A senhora que está metendo a mão no meu cabelo E aí quando Ion foi conversar com ela Falar que ela não podia fazer isso Ela se sentiu no direito de falar Por que eu não posso fazer isso? Então, assim, eles acham que eles têm. Sabe, eles podem fazer o que eles quiserem. Que ninguém pode mexer com eles. Sabe, que eles são tipo. Ó, não pode, não pode mesmo. Não mexe comigo, não. Não mexe comigo, não mexe comigo. Então, eles pensam que é mais ou menos assim. Então, eu vivenciei muito essa cultura. do Dessa briguinha, sabe? Tipo assim, nos metrôs mesmo. No metrô, por exemplo. É, tinha muitos jovens sentados e senhores em pés. E a cultura que eu, que eu aprendi no, no meu país, no, no, na minha cidade, vou falar especificamente da Bahia. Eu sei que é uma coisa mais geral, mas eu falo da Bahia porque é onde eu moro e eu vivo, então é assim. Quando tem uma pessoa mais velha em pé, a gente cede o lugar para essa pessoa sentar. Então, toda vez que chegava uma pessoa mais velha, eu levantava para que essa pessoa pudesse sentar. E aí, Yon falava para mim: não precisa fazer isso. Aí eu falei, por que não? Preciso sim, são senhores de idade, a eles estão doendo, não tá bem não, eles precisam sentar. Aí eu fiquei assim, eu não entendi por que, que ele falou isso, mas depois eu comecei a compreender. É, eu não, não julgo que é certo nem errado, mas acho que é um fato que tá acontecendo no meu país, que é isso, né? o abuso do poder. Muitos jovens faziam muito isso no início, né cediam os lugares para os maséis eles sentavam e não agradeciam sabe achavam que era muito era obrigação do jovem mesmo lá ah, levanta ou então muitas vezes mandava os jovens levantar sai sai sai sai sai mandava levantar para eles poderem sentar então assim pensa aí pensa comigo uma pessoa o tempo todo abusando do poder abusando do poder chega uma hora que a população Meu cabelo está muito <risos> Chega uma hora que a população começa a se revoltar E os jovens se revoltaram Eles se revoltam com, com os mais velhos Então é, Eles nunca vão desrespeitar na forma como eles vão Falar com os mais velhos Sempre vai ter o "yo", Né? O da Sempre vai ter o, os, os sufixos de respeito né? Na, na, na palavra, na frase Mas vai ter uma, uma Um comportamento assim Meio indireto Que todo mundo sabe que Existe aquela guerrinha ali porque as pessoas mais velhas aproveitam é, da, da hierarquia. Lembrando que não são todos os mais velhos e nem são todos os jovens. para não ter conversa nem futrica, tá bom? Só que é uma grande maioria, então é. Ah, outra situação que é muito engraçadinha. É que os coreanos ficam surpresos quando as pessoas estrangeiras falam em coreano. Elas ficam... Oh, você... Tá falando coreano. que seja um senhor. me dá. Eles ficam muito felizes, gente. Eles realmente ficam super felizes. Então, aprendam. Vocês que querem ir pra Coreia, aprendam coreano. Porque eu tenho certeza que vocês vão ser tratados muito bem. Se vocês realmente mergulharem na cultura coreana. Então, sempre quando tinha um, um senhorzinho que falava: oh, não ia mudar Aí eu Como me dá Aí eles ficavam Eles ficavam Orgulhosos Então É Isso é bacana Uma vez eu tava na Eu tava no ônibus Indo pra Kiongju Já estava em Kiongju E a gente ia para algum bairro de Kiongju E tinha uma senhora No No busu E aí Ela Falou alguma coisa assim pra, pra Cutucou meu ombro E falou alguma coisa pra Yon Aí ele falou Que então ela falou nossa, ela tem tanto cabelo, perde muito pra ela ela não quer me dar um pouquinho. <risos> Fiquei. hum, você me Então, tem muita gente que tem medo, né? De falar, ai, meu cabelo é crespo, meu cabelo é cacheado, tô com medo de pracuar, com preconceito. Gente, eu acho que por questão do cabelo, vocês não vão sofrer preconceito. É, quer dizer, pode até vir a sofrer, não sei, né? Mas eu, eu, pelo que eu vivenciei, eles acharam muito bonito os cachinhos o volume ira, ira, ira. então eles acharam bonito Eu sempre recebi elogio por conta disso é, eu nunca recebi um oh, morigaramos a nunca recebi nada disso sempre oi estudar e poderá então se for questão de cabelo gente vocês não vão passar por situações é, é a não ser que se tenha alguma senhora <risos> sem noção que meta a mão no seu cabelo mas fora isso, assim eu recebi muito, muito elogio. Até a assim, senhora ia querer um pouquinho no meu cabelo porque ela tinha bastante. Se ela quiser, eu posso até dar uma parte mesmo. Eu viajei com os meus cunhados e junto com o Yon. Nós subimos a montanha, né? E aí a gente foi pra perto de uma de uma praia. E a gente foi na cafeteria. E aí tinha dois é, vendedores, né? Uma menina e um rapaz. E eles ficaram meio que, eles me olhavam, ficavam discutindo entre eles, tipo meio que empurrando um pro outro, empurrando um pro outro, empurrando um pro outro. Aí eu fui no banheiro, aí quando eu voltei eu soube que eles estavam fazendo isso porque eles estavam com vergonha de falar inglês. E aí ela falou pro rapaz: você fala inglês melhor do que eu, eu falo você porque eu tenho vergonha, meu inglês é péssimo. E eles achavam que eu era americana e que eu iria pedir. O café em inglês e eles ficaram tipo assim, ó. Um empurrando o outro, tipo, vai você, vai você. E... <risos> e. quem pediu o café foi Yon. E aí eles deram até risada. Aí eu no final falei, como só me dá? Aí ele ficou tipo, oh! oh, ela falou coreano. Eu... Bom, mas eu não falo tão bem, então, né? Quando eu tava na praia, junto com os meus cunhados, ainda na mesma praia que eu falei pra vocês sobre o café. Eu encontrei uma família negra de venezuelanos e nós começamos a conversar como se fôssemos amigos. Eu estava andando, eu desci do carro e aí quando eu olhei, eles me olharam e a gente. Uh! Aí eles, eles falam espanhol e português, né? Aí ele, você é onde? Aí eu falei, sou do Brasil, aí ele, oh, nós somos de Venezuela E aí a gente começou a conversar Tipo, você tá fazendo o que aqui? Nós estamos de férias né, né, né. Então assim, foi bem bacana, gente Parecia que a gente se conhecia A pacas E foi mais ou menos isso A maioria dos negros que eu via na Coreia E principalmente negros retintos é, Que eu via E que me viam A gente começava a conversar como se nós fôssemos amigos Há séculos, então Foi bem bacana é isso é... Vamos ser amor Mas não ser otário Se alguém te falar uma coisa e você não gostar E você não for uma pessoa que não consegue ficar calada Fale do seu jeito Não precisa partir pra, pra violência Mas dê a sua resposta Porque afinal a gente não fica né? Não tem que ficar guardando as coisas dentro da gente Porque a gente não é armário É isso, se você gostou desse vídeo Você já sabe o que fazer Tá bom? Um beijo e a gn eu